Quero começar esse vídeo fazendo duas perguntas para vocês. Primeira pergunta, qual resolução você usa no CSGO? Segunda pergunta, por que em mais de 10 anos de game, ninguém até agora buscou utilizar a resolução 1337? Por um 337? A resposta é simples, cachorro, porque não existe. Se você comentou isso, você está errado. Realmente, rapaziada, nas resoluções nativas do CSGO, você não vai encontrar a resolução 337 por um 337. Porém, essas resoluções que estão no seu CSGO são apenas as resoluções padrões. Você aí pode criar a resolução que quiser, e óbvio, né, que seu monitor suportar. De uma maneira muito simples, basicamente, botão direito na tela, painel de controle da NVIDIA, mudar a resolução, personalizar, criar a resolução personalizada, e aí você coloca aqui, um 337 por um 337. Após isso, é só reiniciar o CSGO e pronto. Você provavelmente vai encontrar sua nova resolução aqui no 16x10. Eu já encontrei a minha. Por que, que tá preto? E pronto. Mano, olha que esquisito no meu inventário como fica. Apenas três fileiras. Gente do céu. Dentro do jogo, rapaziada, sua tela ficará muito esticada, porém, você terá a vantagem de ter os bonecos mais gordinhos, maiores, ou seja, fica mais fácil de acertar os tiros, porém, eu tive a impressão que tudo parece que ficou muito mais rápido, como se eu tivesse com mais um na minha tela. Na questão do desempenho, aqui eu senti muita diferença, rapaziada, porque na resolução 1337 por 1337, você diminui muito o seu campo de visão. Óbvio, por um lado, isso não é tão bom, afinal, você pode deixar de ver algumas coisas que no 16 por 9, 1920 por 1080 você veria. Porém, por reduzir o seu campo de visão, menos quadros devem ser renderizados, logo você ganha desempenho. Como vocês podem ver, no 1337 por 1337, o FPS subiu e subiu muito. No 16 por 9, estava até difícil. Mano, eu consegui pegar 500 FPS. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 307. Vamos lá, rapaziada. Jogando aqui pela primeira vez com essa resolução que tem tudo a ver comigo? 1337 por 1337 Será que eu mereço 1337 likes? Um desafio, eu quero ver esse vídeo bater 1337 comentários Não pode passar de 1337 Bater 1337 ninguém mais comenta Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO Eu apresento para vocês o Kidrop O site de abertura de caixas mais utilizado no mundo O Kidrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar Incluindo caixas baratas que podem te dar facas E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG Você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça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 Nossa, Lucas, tem! Aí. Ferrou, tá? Voltou. volta. Lucas que totezinho, um mano. Tempo. Eu que vou acabar tomando ainda. Legal. Boa, boa. Nossa, Nossa. Ah, acabou, esse acabou, Vamos o comer, Bob Lucas. Tá em a eu acho. Tá, voz grossa, inclusive. É. Deixa pra mim, deixa pra mim. Ah não, mano. Aí foi vergonhoso. E Vai perder o round ainda. Menos 66. Mano eu o que você quer que eu faça? Tá bom, galera, tá bom Faz sacode Deu a volta, deu a volta, deu a valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. é nip, só de fudal Toma Pulek, é você, você não sabe a resolução que eu tô usando 1,337 um, por 1,337 um, Por isso que a gente tá ganhando todas as É, as tá as bem as difícil <risos> Mas Lucas, eu vou bangar pra você, pode ser? Vou deixar uma aqui pra você Hum, então vou bugar três. Nossa, cego. Ah, não, ia ali Tadinho, mano. Tem aqui, gente. Nossa, hey, bem mano. Aqui, gente. mano, será que alguém passou? Passou o carro. Olha carro. essa bala. Nossa! Você viu isso? Você não todo mundo agora que Eu vi. Entregada. Entregada fatal. Isso foi entregada. Gente. Não... Nossa, mas ninguém passou a info ele, tadinho. Tá de... O Lucas, pra quem não sabe, faz aniversário já 24. Faz 24 anos e era 24 na chamada. Tem 24 anos. <risos> esforçaram, né? Tá? Mano, tem pra B, Lucas. Tem pra B, Lucas Eu jogo primeiro. Nossa, mano, essa economia tá toda errada, cara. Você usaria uma skin com float 0.24? Usaria. Mano, eu não. De jeito nenhum. Agora imagina isso ir na sala de Falando isso, desenhando pit. Meu Deus. Lição de casa na página 50. Professor de matemática abre na página 50 pra corrigir. Meu, nem sei que 50 eu, tô, 50 eu, que eu desenhar. também. <risos> mano. <risos> tô queimando aqui, viu? Dois bombes, dois bombes. Nossa! Sincronia. <risos> Ele não sabe de você. Não, vai de AK, cara. Pra que diga você que é AK? <risos> <risos> Meu Deus, pega a o lá. Boa, boa, boa. boa. Mano, que... Ô, Lucas, ó. Faz uma smoke na boca e fica na smoke, confia. Ah, eu dropei coisa pra você oh, que... Vem aqui, Rio. Relaxa, tá suave. Tá bem suave. Ó, vou bora um. Nossa! Nossa, tá apanhando feio hoje, hein? Vem perto, Lucas. Morri. Tem perto, tem perto, tem perto. Não! Piscina. Piscina. Vai vai vai então passou um. Sacatoção. Na árvore, árvore. Não! Vim me ajudar, Fábio, que eu tô morrendo com um o saco. Tá me matando, Fábio! Tem onde, Tem onde? Eu acho que eu tomei no Ryan. Meu Deus! Vamos! <risos> Meu Deus! Ah! mano! O Lucas tava na minha tela com o cara cego. Uh -huh. Que isso, cara? Eu sou um bosta seca. Clica. O outro tapete. Caralho, hum. mano, Mano, não poderia ir. Mano, eu não tô com o meu amigo hum. Lucas na B, não sei por quê, algum motivo, talvez. Essa porra é vara, de AK? Não, né? Não, não. não. Fica lá, viado. Não, não já, já era. Gente, pode ser que seja B, pera, tá? Pera pode ser que peguei seja um, B. Um. Pega, Peguei, peguei, peguei. Então tá cedo ainda, cara, calma Bora, amigo. Bora, Vou lá. Oxi, Polé. Oxi. Bangado, Rio, bangado. Faz uma bind do Poléx aí Aqui, que tá jogando pra tomar. Ah. lá Tem mais dois, Lucas. Mais dois aqui, mais dois aqui, mais dois aqui. Dois aqui. Voltaram, Lucas. Mais um, mais um. Mais dois, dois, dois, dois lá, dois lá. Nipovo, Lucas, pá. Nip, Lucas, tem. É no Nossa, jogou muito! Que o Lofmeister é esse. Lucas, não vamos bangar Fallen, vamos fazer antena. Qual ah, esse? Não sei não. Ó, vem cá, me segue. Dá tempo de te ensinar, confia. Ó, bangar a antena é o seguinte, ó. Você vai subir aqui e vai mirar no meio da antena ali, ó. No encontro da horizontal da, pra vertical, tá ligado? Ah, tá. E só jogar com o esquerdo. Aí quando eu pedir, você joga, tá? Mas tá. confia, tá cedo ainda. Deixa eles dominarem em cá. Ah, aí, agora... O Gobby tá, tá amassando, mano. Ele tá batendo feio. Esse daí deve estar tá batendo... Duas punetas por dia faz mal? De jeito nenhum, mano. Ah, ah, ah, ah, ah. Boa. Flashback. Ah, ele tá avançando, faz uma pra ele inicial. Tá, eu vou fazer uma... Fala, enganado. Nossa, ele conseguiu. Gordo demais, mano. É. Aqui eu já tomei, já peguei. Volta, volta, volta. Okay. Volta, Prepara a antena pro pai. Tchau, mãe, beijo. Nossa, firmeza. Ó, quando eu pedi, pai. Tá? Vai, vai, Rio, tô vai, preparado, tô preparado, tô preparado. Eu preparado. Acho, quando eu pedi. Pode fazer, paizão. Pode, tem um cara aí, ó, tá sempre marotado aí. Falei, Lucas, que ela é perfeita. Caralho, é, Volta, volta pra disposição especial. Aaaaaaai, ah, ah, eu fui muito fominha. Lucas, que sua mãe tá fazendo sair de casa 11 da noite, cara. No domingo. Aí eu <risos> dormi com seu pai. É, Eita, o cara já tá aí. Nossa. Nossa. Calma, cara. Vai. Vou fazer, tá? Vai, sai, sai. Banguei. Passou a smoke. Meu Deus! Passou muito tudo, bagado, Lucas. Passou tudo, Lucas. Que que é isso? Que que é isso, mano? Ó, deixa eu te ensinar uma que é melhor, é mais segura. Ó. ó, você fica aqui, ó, do CT, strafando, ó. Só pegando info. Aí, quando é. você vê que os caras vindo, você joga a smoke aqui, ó. Vai ter medinha no bagulho aí, ó. Prometi o um bom que você aqui, ô morto, vagabundo. E aí, quando você jogar smoke, você vai indo no chill aqui escutando, entendeu? Ah, tá vendo? Calma, Calma aí, quando aí, eu só. pedi. Espera. Espera. Pode fazer. Tá, eu vou pro Fallen, que é abrir lá fora. Calma aí, que tem um aqui no muro, eu tenho certeza, ó. Se liga. Tá, uma Eu falei, eu falei, mano, que tinha um ali, cara. Eu sabia. Boa, ah, polete. É Nossa, vou ter que pescar meio. Alp respawn. Nossa, calma aí é que tem mais aí. Eu pago a montanha pra você aqui. Aqui, ó, uma um flechinha. Meio, meio, meio. meio. Eu parei de atirar. Calma aí é que o Luquinhas perdeu o B. 81, 81 na, ca... na, na caverna, sacado. Não atirar meio. Nossa. SMF, subiu, mijo. Obrigado. Tá é explicado, meu filho. Tá Ué, tem bomba aqui. Tem bomba. Vai, Polex. Passa uma calma por favor. Puxa, B, tá F, F, F, F, F, F, F, Também Pode Bom, vem com o pai encosta, banan. Eu morri, tá Out três, dois, um. Eu abro, tá aqui, Luquinhas <tumos> O Lucas é muito bom, mano. Tipo, jogar com ele, eu faço uma tranquilidade, uma leveza, uma sensação de. Que isso? O cara mano mandou um. Um, um horóscopo da porra. Tô com um sacatan aqui. Deve ter Astralis aí. Nossa. É o Astralis, Astralis. Spray control. Vou pegar umas killzinhas. Vamos pegar as killzinhas, vamos pegar as killzinhas do Astralis. É pra caralho <risos> Mano, esse cara tá até é um lugar periculoso, velho Boa! Nossa, o moleque humilhou o cara, velho É, o Jacan tá no Nip Cala a sua boca! Ah. Caralho, fazendo fazendo sua frente. frente, né? Foi bem na hora, foi bem na hora Tem tapete, tem tapete Outro foi o que você miou que tá Nip, né, Ria? Aham. É esse, é esse, é esse. Aham, aham, é o JK, é ele mesmo. Boa. Estranho. Tá peixe, tá peixe, tá peixe, tá peixe. escutei, não é tronco. Vai morrer de costa, pô. Ah, oh, não. do Fake Bang. Nossa. Ele, ele, ele smokeou bem. O JTK, é, rapaz. Vai, é muito um bom, que velho. Fala. Que, que é isso, velho. Vai, vai. Faz o <risos> Orobson dele. Faz o Orobson. <risos> Jogar com o Plex te passa uma segurança indescritível, principalmente situações de cluts. A gente sabe que ele terá calma, paciência e muita inteligência para conseguir tirar o melhor, ou melhor, o pior do adversário. Nossa, é tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Nossa, Sam. Tá apanhando face agora. Vai ter mais alguém aí, Vai ter mais alguém aí. Nossa. Isso aqui vai ruxar a costa e vai tomar. Ué, vou bangar o Lucas. Ah, tá lá na base CT, vai tomar a não. Nossa. Não. Pegar não. Não. Não a bomba, tem bomba mano. Um o um quê? O porque... que, que você falou? Só tem um não, só tem um não. Um Peguei, fogo tem no nada. rabo. Ah, o que, que é isso, mano? Tapete. Mano, eu vou ver, cara. Vou, Não faz isso não, Riol. Ah, não. Ué, mas vocês não é, estão entrando bem, nada. Tem carinha pra ser minha B, hein? Tem carinha pra ser minha bia, hein mano. Tem o um drip. É combinar com o pai, o pai tem tudo. Sous, drip. É, agora. Agora eu fiquei sem plant. Boa, eu Boa, não vou morrer com essa bomba mesmo não, hein. Eu nem sua bomba, é o polex. CT caiu do tempo. tá caixão, hein? a limpa bomba, a limpa bomba caixão, hein? aí tem, go... tem na base. Acabou, fica, fica, fica, nossa, o chefão, mundo é brincadeirinha é, é, né, então, Galera, só pela é, brincadeirinha ai, dele. Aí, quando, é o... quando, quando, quando é, é, é, é o velho, vai tomar no. cu. um aí, aí, galera, a diferença do Patrão, patrão, patrão. aí, eu vou. cara. Cara, o é muito babaú. Nunca Nossa. é muito babaú. Nem não, colete, você viu, você viu. A diferença do Portuga, galera, pô do cofre é foda.